Tudo bem? Eu sou William Silva Hoje, trazendo a música Alfa e Ômega, tá? Deixa eu ver o nome da cantora aqui Marine Frizin Acho que é assim, né? Que se pronuncia Bom É uma música em 6 por 8 tá? Não é nem fácil Nem difícil, tá? Tem algumas coisas aqui, eu vou tentar facilitar Pra tentar aí Ajudar aí vários níveis, né? Tá? Antes de continuar, eu já gostaria de pedir Pra você deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações do canal, ok? Vamos lá, então? A introdução é em cima desses dois acordes, ó. Lá maior e meio Sol Sustenido, ok? Vai ser trabalhado em cima desse movimento, ó. Tá, ó. Vamos fazer devagar aqui. Talvez fazendo devagar vou dar umas erradas aqui, tá bom? Mas vamos tentar pegar devagar, ó. Agora o baixo em sol sustenido, né? Aí vai pular de novo... É um negócio meio difícil mesmo, tá? Tem que treinar bastante, porque, ó. Tá? Rápido é mais fácil, tá bom? Então, assim, é... a introdução é isso, tá? Vou fazer mais uma vez, ó. Tá? Uma música tá em 6 por 8, é bom lembrar isso, né? Facilitar isso aqui antes de continuar o tutorial, tá? Você, você que tem mais dificuldade, que está achando essa movimentação difícil, você pode fazer aqui, ó. Vamos fazer devagar, ó. porque ó, na segunda vez faz esse pra entrar, tá bom? Então, ó. ok? então assim, pegamos a introdução, tá? vai fazer duas vezes nessa sequência toda, aí vem para a parte cantada, tá? A parte cantada vai ficar exatamente igual a introdução, tá? Não, agora eu não sei se eu toco a forma fácil ou a forma difícil <risos> vamos tocar a forma fácil não há um... Tá, e tocar vai ser difícil, hein? <risos> Vamos de novo. Não há Vai cair num si com um quarto Vai fazer assim, ó Tá? Então, ó Reina Deixa eu achar o acorde aqui Reina sobre Terra e céu Tá? É difícil mesmo, tá? Mas é só essa parte que é difícil O resto é fácil, tá bom? Então, só pra recapitular, ó Não há outro... Como Tu Soberano E Fiel Não há outro Como Tu Soberano Ah, reina sobre Terra e céu. Si com quarta vai fazer assim, ó. Ok. Vamos continuar agora aqui que vai vir um monte de coisa aqui. Aí vai entrar mi maior, é o alfa, o ômega, início e fim, tá? Depois vai vir aqui ré com, é, si com resto sustenido. tá? É o ar que eu respiro, você pode fazer assim, tá? Tudo para mim. Tu és, Lá. Depois, Fá sustenido menor. E o Si. Ok? Vamos repetir. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim. Ok? És o A, que eu respiro, tá? Tudo pra mim. Aí, Lá maior, Tu és, Jesus, Faça o menor, tu és Jesus. Volta para a introdução, ok? É, vamos lá. aí, volta tudo de novo, tá? Só que aqui a segunda parte já vai entrar um acorde diferente, né? É, deixa eu voltar que eu não, eu não tô pegando a música hoje, tá? Tô tendo que ler a letra. Não há outro como tu, soberana, que até aqui tá igual, né? E fiel. Agora aqui que vai mudar, ó, não há, o, não há outro como, ao invés de vir pra cá, vocês vão vir pra cá, ó, tá? Então vai é fazer, ó, não há outro como, isso aqui é um Dó sustenido menor, tá? Com sétima, Ok? É, deixa eu ver o restante da letra reina aí fica normal né <música> aí aquele si com quarta que eu mostrei <música> céu ok aí vem é o alfa e o ômega princípio e fim ok mi si com ré sustenido tá Agora aqui já começa a ficar mais interessante, né? Porque ela já não vai mais ficar igual a primeira parte, tá? Vai fazer... És o alfa e o ômega, princípio e fim. é o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tá vendo aqui? Mi com sol sustenido, tá? Tu és... Lá maior, Jesus. Tu és... Fá sustenido menor, Jesus. Si. Agora vai ficar mais interessante ainda. é o alfa vai pra... Dó sustenido menor. É o alfa e o ômega. Princípio e fim. Si com Ré sustenido. É ar que eu respiro tudo pra mim. No tudo aqui vai entrar um mico, sol sustenido. Lá maior, tu és Jesus. Fá sustenido menor, tu és Si. Tá? Então, ó, se eu fosse contar o 100, vai ficar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 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok? É difícil mesmo, tá? Falei que era fácil no começo, mas acho que eu estava errado <risos> Aí vem o solo, tá? O solo vai rolar uma parada aqui, né? Ok, vamos dar uma visualizada nesse solo então a base do solo vai ser Lá, Si, Dó sustenido menor, Fá sustenido menor, Mi, Dó sustenido menor Si, ok vamos contar os tempos aqui ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis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 Vai cair em Lá, ok? Essa parte caiu em Lá, aí vai vir Alfa e ômega, vai ser aqui, ó, Mi, tá? Alfa e ômega, princípio, início e fim, Fá Cine menor, tudo pra mim, depois Lá maior, tudo pra mim, Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim, é, rola uma parada aqui, dá pra fazer aqui, ó. Alfa e ômega, princípio e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, princípio e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Beleza? Aí daqui vai pro S, o alfa e o ômega, né? Mi. Alfa e ômega, princípio e fim. Si com resto lá que eu respiro. Tudo pra mim, tu és. Jesus. Vamos lá. Alfa, Mi, ômega, princípio e fim, tá? Se si com restenido, eu respiro. No tudo você vai jogar um Mi com Sol sustenido. Tudo pra mim, tu é. Jesus lá. Faço sustenido menor. Si, Aí, agora vai mudar de novo o alfa. é o alfa e o ômega, tá? És o alfa e o ômega, princípio e fim do sustenido menor. Se si com com em em sustenido. Respiro. Aí do tudo pra mim, vocês jogam aqui o mix só sustenido. Tudo pra mim. Tu és. Lá maior, Jesus. Fácil menor, tu és. G, -si Entendeu? Aí vai, no finalzinho vai rolar um Tu é Jesus, Lá Faça menor Si Ok?